Na linha Junesses Spa Botânicos, nós temos ingredientes brasileiros, ou seja, leva a nossa assinatura do Brasil para o mundo, que o lançamento vai ser aqui, em que toda a base dessa linha é botânica, ou seja, direto da natureza. Então a gente conseguiu associar a natureza, o melhor da natureza, com a tecnologia Junesse, e a resposta disso é Junesses Spa Botânicos. E por que Junesses Spa? Porque é para ser realmente um despertar de sentidos para a sua pele. Até a fragrância tem uma assinatura olfativa da Junessa, ou seja, nenhum outro creme pode ter o mesmo perfume que o cheiro que vai ter a linha Junessa Spa. Então nós temos uma assinatura olfativa da Junessa, um DNA olfativo na linha Junessa Spa Botânicos. Quando eu escolho usar a Junessa Spa Botânicos, o que, que eu escolhi para a minha pele? Saúde. Simplesmente isso. E quando eu uso a linha Junesses para Botânicos, eu quero que você lembre de três palavrinhas chaves Que estão ali à esquerda para você Fresco, puro e lindo Fresco, por causa do que a Rê compartilhou já que diminui até um grau e meio da temperatura da pele Que dá aquela sensação de frescor imediato Sabe igual você tomar uma água geladinha quando você está com sede? Aquele frescor a sua pele sente na hora Puro, porque todo o processo da linha Junesses é, Spa Botanicals é puro. Desde a extração, desde a manipulação e desenvolvimento do produto, a embalagem que é reciclável, a caixa que ele vem dentro é reciclada e é reciclável. Então, todo o processo é puro, limpo. E isso faz com que a para Botânico seja linda de verdade. Desde a história, a concepção, a embalagem, a associação da natureza com a tecnologia. Tudo isso é maravilhoso. Como contraponto, eu queria colocar um senso de urgência em vocês. A gente acredita que porque a gente não está doente, então você pressupõe que está saudável. Como você não está vendo o envelhecimento, você pressupõe que não está envelhecendo. E aí, um erro comum que a gente comete com isso é falar que a gente está prevenindo alguma coisa. Querido, eu preciso te dizer, você está envelhecendo desde o dia que você nasceu, então não tem prevenção nesse sentido, está rolando agora em você. Todos, todo o tempo, se você está respirando, escrevendo, anotando, mexendo no celular, tomando água, andando, movimentando. Ou se você, de repente, está exposto a poluição, fumaça de cigarro, metais pesados, não toma dois litros de água por dia, não tem uma alimentação saudável, não consegue dormir às 8 horas por noite, fica estressado. Se você passa por qualquer uma dessas situações ou uma associação delas, você está envelhecendo nesse momento. Você não envelhece porque você acumula idade. Errado! Você envelhece porque se acumula danos. Esses danos que são causados por todas essas coisas que eu acabei de falar para você, a sua pele chega num estado de cansaço que ela não dá conta mais de reparar e reconstruir os danos e as destruições que estão feitos todos os dias porque você oxida. Oxidar? É dano, é dano que começa a acontecer e a sua pele não consegue mais regenerar. Aí sabe o que você vê? Linhas, rugas, flacidez, pele opaca, não luminosa, não saudável, não hidratada, não bonita. Então você precisa combater todos os dias o processo de envelhecimento que está inclusive acontecendo agora em você, não é amanhã? E já tem danos de ontem que a sua pele não conseguiu recuperar. E você, muito breve, vai sentir o impacto desses danos. Então, oxidação é a principal coisa que você precisa combater todos os dias se você não quer envelhecer antes do tempo. Se você quer que o RG seja só um número, a primeira coisa que você tem que combater na sua vida é o processo de oxidar. Paloma, o que é o processo de oxidar? Danos que o teu organismo não consegue mais se regenerar. Consequência, envelhecimento na sua pele. E a linha Junesses Pabotânicos vai ajudar você nesse grande processo de oxidação que faz você envelhecer. E aí, tão importante quanto que a gente decidiu colocar nessa linha Junesses Pabotânicos... É o que a gente decidiu não ter. O que, que a gente decidiu ter e não ter na linha? A linha não tem parabeno, álcool, formadeído, sulfato, corante, tudo o que faz mal para a pele. E o que, que a gente tem? Ele é hipolergênico, então ele é mais seguro para a pele, são é escolhas seguras. Dermatologicamente testado e um dos produtos oftalmologicamente testado. Então, são esses os benefícios que a gente ama. Além disso, a linha é vegana, então ela é 100%, sem nada de origem animal e não é testada em animais, como toda linha da Junesse não é testada em animais, tá? O que, que a gente tem dentro da linha Junesse Spa é, Botanicals? Quando eu uso a linha como um todo, completinha, tudo junto, tem alguns benefícios que acontecem. Primeiro, uniformiza o tom da pele. Ai, Paloma, uniformizar. O que significa isso? Algo extremamente importante. Como a pele não fica uniforme, você aparenta mais envelhecido do que deveria, tá? O que significa isso? A diferença, uma pele de bebê, por exemplo, ela é super uniforme, certo? Por isso que ela é tão bonita, com uma aparência tão saudável. E à medida que a gente vai tendo danos na pele, você vai perdendo aquela coisa uniforme que a pele tem. Então, o um jeito de você ter uma pele com aparência mais jovem e mais saudável, de fato, é ter a pele mais uniforme. Luminosidade, sabe? Pele luminosa é aquela pele que se olha e fala assim, meu Deus, que pele bonita, tratada. É a pele luminosa. Você precisa... Repor hidratação e reter hidratação. Porque se eu reponho, mas não retenho, é igual jogar água no asfalto. Jogou e evaporou. Não manteve ali. Eu preciso melhorar a firmeza da pele, porque significa que ela está saudável do lado de dentro e não tem coisas importantes faltando para a minha pele. E isso vai me dar uma aparência mais jovem por muito mais tempo. É não envelhecer prematuramente por causa da oxidação. E se você acha, ah, mas seis produtos, sim, querido, para cuidar da sua pele. Aliás, eu preciso te dizer o seguinte, se você acha que a sua rede com essa equipe é pequena, eu preciso te dizer que você tem uma rede grande, que você tem que gerenciar todos os dias. Sabe que rede é essa? Você tem dentro de você 60 trilhões de células que esperam que você as lidere para ter qualidade de vida, produtividade e motivação. Que você ajude-as a não sofrer aliciamento, que é radical livre vem roubo e embora Que não sofra ataques e danos na crença, na produção, na atividade Então todas essas 60 trilhões de células estão esperando que você faça isso E a linha Genesis Pabotânicos é a linha que vai te ajudar o que, que a gente tem como assinatura que eu falei para vocês do Brasil para o mundo? A gente tem dois grandes ingredientes que são super nobres e que nunca foi usado combinado no mercado. A gente tem o extrato da semente de pracaxi, que vem direto da Amazônia. E qual que é o papel dela? Dentro de você, você tem ácido hialurônico. Ai, paloma, ácido, sim, ácido hialurônico. E o que, que ele faz? Mantém a água, a hidratação dentro de você. E aí você perde densidade. O que, que significa isso? É igual uma uva que acaba de tirar do cacho e uma uva passa. Qual a diferença das duas? Desidratou. Então, quando eu desidrato, vira aquela uvinha passa, que é a consequência de um monte de célula a uva passa dentro de você, é linha, ruga, envelhecimento e tudo mais. Então, o que, que eu preciso? Step 1, um, step básico, para ter uma pele saudável. É fazer a minha célula uva passa virar a célula uva do cacho. E isso só é possível estimulando o ácido hialurônico, que é o que esse ingrediente, extrato da semente de pracaxi, vai fazer dentro de você. Estimular a produção desse ácido hialurônico. E aí, devolve o volume, a densidade, para coisas importantes dentro da sua pele. A argila vermelha vem direto do cerrado brasileiro, ela tem mais de 100 minerais concentrados dentro dela E ela é tão nobre que a gente exporta para o resto do mundo Ela tem uma ação detox, você é intoxicado, você não funciona direito, certo? Nada, a produtividade cai na hora e a argila vermelha, por essa ação detox, detoxicando tudo, melhora todo o funcionamento da pele. E se ela melhora o funcionamento, ela regenera mais e ela retarda, posterga todas as consequências de envelhecimento precoce. Então, ambos deles estão na linha inteira, então, a linha toda, os seis produtos da linha Junesses para Botanicals tem esses dois ingredientes como uma assinatura do Brasil. Agora que você sabe dessa assinatura nossa em toda a linha, que é o DNA da linha, que mais que a gente tem? Cada produto tem um ativo diferente para uma ação diferenciada. Então a gente tem a água micelar, que ela tem cinco ações em um só produto. Ela limpa, então ela remove impurezas, excesso de oleosidade, metais pesados sobre a pele, purifica, a sua pele faz assim, ó... Respira, demaquila, porque remove a maquiagem, tonifica, então tonificar é fortalecer o sistema, quando o sistema está fortalecido, todas as células embaixo trabalham mais felizes, hidrata, quer repõe água e é para todos os tipos de pele. Além disso... Ela tem o sódio PCA que é o meu ingrediente favorito Que ela fortalece a barreira natural da sua pele Eu adoro essa substância É algo que você tem, que você perde a água micelar repõe isso pra Você tá limpando e repondo o sódio PCA Você não tá entendendo o que é isso Extrato de calêndula que tem ação calmante E tem a tal da tecnologia micelar Que a gente já viu em outro produto Que na verdade é uma limpeza inteligente uma coleta seletiva Ele só recolhe o que é ruim e joga fora E aquilo que é bom mantém ali dentro da sua pele Então é uma limpeza extremamente inteligente Porque ela preserva a sua pele tirando tudo que é ruim E além do extrato de pracaxi e da vira vermelha, que é a assinatura de toda a linha Botânicos. Como é que eu uso? Agito para misturar, coloco no algodão, aplico no rosto, olhos, lábios para poder fazer a limpeza de manhã e à noite. Nosso esfoliante. Esfoliante, ele tem o papel de fazer uma limpeza profunda, é como se fosse uma faxina, faxina no carro, que às vezes precisa, né? Precisa fazer aquela faxina na gaveta, na casa, parece que até a energia muda. Então, o esfoliante facial faz isso. A diferença é que a gente usa aquelas areinhas, né, que o esfoliante normalmente tem, a gente não usou plástico, que faz mal para a natureza. A gente usou, a gente usou cristais. Do quartzo, que é um mineral. Então, ele entrega benefícios. Antioxidante, lembra do que é oxidação? Mais a ação micelar, que é da limpeza inteligente. Então, é um super esfoliante, com um super diferencial no mercado. Ainda tem calêndula que acalma. Então, ele você deve usar de uma a duas vezes por semana. Aí a gente tem o tratamento específico para os olhos. O que, que esse para os olhos faz? Se você fizer uma pinça com o dedo indicador e o dedão, e você apertar a área dos olhos e apertar a bochecha, você vai perceber que a pele da área dos olhos é de 3 a 5 vezes mais fina do que a pele do rosto. Por isso que noite mal dormida, choro, envelhecimento, tudo acontece na área dos olhos primeiro. Porque ela é muito mais fina e o que ela tem de menos, que é tipo colágeno, acaba fazendo você envelhecer mais rápido. E o que, que ela tem de mais, que é tipo vaso sanguíneo, acaba te dando mais olheira e bolsa. Então, ela requer um cuidado específico. O que, que ela tem? Meianol, que ajuda a combater a olheira, e o extrato de girassol, que combate bolsas. Mais aquela assinatura do extrato de pracaxi e da argila vermelha. Ah, Para é, uso específico do contorno da área dos olhos. O que mais que a gente tem? A mecha de cacadu. Essa mecha de cacadu ela é da Austrália. Então, queridos, uma super fruta direto da Austrália para a gente usar. O que que ela tem? Ela é 100 vezes mais potente em vitamina C do que aquela que vem da laranja. Ela é uma super fruta com vitamina C. E a vitamina C que tem na mecha de cacadu, ela não trabalha sozinha, ela trabalha em equipe. Ela traz a vitamina C, os polifenóis e as vitaminas para agir como um todo contra o envelhecimento durante o dia. O que, que ela tem? Proteção antioxidante. O que, que você faz durante o dia quando você usa um produto, um sérum, com vitamina C 100 vezes mais potente? você posterga aparecimento de manchas, você posterga quebra de colágeno por causa do sol, você posterga todo o envelhecimento que quer chegar antes do tempo, você protege cada célula do ataque dos radicais livres, que querem aliciar a beleza do seu rosto. E aí, o que, que tem de mais bacana no sérum? Ele estimula um carinha chamado SVCT1, o que, que ele é isso? Ele é um transportador de vitamina C para todo o seu rosto. Porque a vitamina C não adianta só você ter. Você precisa ter ela potente, que nós temos. Mas ela potente, precisa ter certeza que ela chega, sem morrer antes de chegar, que é oxidar. Então, a gente tem esse meio de transporte, que é natural dentro de você. E a gente estimula, com o uso do sérum, a aparecer mais meios de transporte, mais ônibus com a placa SVCT1, Carregadores de vitamina C para toda a sua epiderme derme. Paloma, não sei que epiderme derme. 22 de outubro você vai lá e assiste no hangout corporativo que você fica craque nisso. E isso faz aumentar a saúde da pele. Quem usa vitamina C, você olha para a pele e fala assim: Meu Deus, que pele linda. O que será que ela usa? Pode ter certeza que tem vitamina C no uso diário. E a gente já vê resultado nas duas primeiras semanas com o uso do nosso sérum todos os dias. Lembrando que além da meixa de cacadu, ela tem o extrato de pracaxi que devolve a água, lembra do efeito uva e uva do cacho, e argila vermelha que tem a ação detox. Aí a gente vai falar de hidratante para o dia e hidratante para a noite. Qual a diferença entre os dois? Hidratante do dia, a pele está no modo defender, queridos tem que sair um monte de ninja defensor dentro da sua pele para proteger dos radicais livres que querem destruir e acabar com a juventude, beleza e saúde da sua pele todos os dias. Tanto que você pode perder ou ganhar seis horas a mais de vida para suas células em função do que acontece durante o dia, dos danos e da destruição que acontece durante o dia. Aí ah, o hidratante do dia, ele ajuda a sua pele a se colocar no modo defender, ela se defender de tudo aquilo que a quer danificar. E a gente tem como principais ativos o ômega 9, que tem ação antioxidante, aumenta a defesa, é, aumenta a, a, a capacidade da pele de não se desidratar e tem o ômega 6, que tem ação cicatrizante e reparadora. Então, ele é um complexo super combinado para proteger a sua pele durante o dia, colocar no modo defender e proteger. Além da assinatura do pracaxi e da argila vermelha. Para a noite, a sua pele está no modo reparar. Sabe tudo que foi quebrado, todos os danos que foram feitos durante o dia? Todas as células voltaram da guerra e precisam de reparação. E aí, à noite, quando você deita para dormir, é quando a pele entra no modo reparar e regenerar para a guerra do dia seguinte. Então, os antigos já diziam, né, do sono da beleza. Eles têm razão, porque quando você deita para dormir, a pele recupera e regenera a beleza e a saúde. E com isso, você, a juventude. O nosso tratamento noturno, ele tem o IDA360, que ele, na verdade, vai fazer a liberação de todos os ingredientes que ele tem de forma sequencial. O que, que significa isso? Durante toda a noite, você vai ter liberação de nutrientes e substâncias que vão deixar a sua pele energizada, nutrida. Ajudar na renovação, tirar a célula morta e trazer nova, reparar os danos, tirar as toxinas que aconteceram durante o dia ao longo da noite inteira. Desde a hora que você passa até a hora que você acorda no seguinte para lavar, você tem os benefícios da ação sequencial do IDA 360. A pele com certeza o resultado é mais rejuvenescida, mais firme, mais hidratada. Então, no modo reparar que a gente tem para a pele durante a noite. Como é que eu uso, Paloma? De manhã, limpa com água micelar, aplica o sérum, passo o hidratante, que pode ser rosto, pescoço e colo. Usa também o de contorno de olhos, para você sair né, durante o dia. À noite eu cheguei, limpo tudo com a minha água micelar, passo o hidratante no noturno e o tratamento específico para a área dos olhos. E semanalmente, de uma a duas vezes, eu faço uso do esfoliante, tá? Então, essa é a recomendação de uso da linha Junessa Spa Botânicos. Aqui vou dar uma dica, mas a gente vai falar muito mais a respeito disso. A junessa acredita na beleza de dentro para fora e de fora para dentro. Não adianta cuidar dos danos de fora se eu não cuidar daquilo que acontece do lado de dentro. Porque a oxidação acontece dos dois lados. E se não cuido de uma delas, eu estou trabalhando contra o meu organismo, meus 60 trilhões de células que eu tenho que liderar com qualidade, motivação e produtividade todos os dias. Então, o que, que eu faço? Reserve, ele tem ação de reparação de danos no DNA. O DNA, queridos, é o cérebro tá? das células. Então, eu preciso preservar O DNA. E o Reserve, ele ajuda na reparação dos danos que podem ter acontecido no DNA durante o dia. Então, ele ajuda nessa regeneração. O Zen ajuda a equilibrar os hormônios. E os hormônios liberam mensagens no seu organismo, que pode causar dano para a pele porque que está desequilibrado. E uma dieta muito rica em açúcar, o que, que ela faz? Qual que é a causa também? Ela, inclusive, ajuda a, a, o excesso de açúcar a fazer um nível de envelhecimento chamado glicação, e a glicação nada mais é do que a quebra do colágeno e elastina. Essa quebra do colágeno e elastina por uma dieta desequilibrada faz você ter mais ruga e flacidez antes do tempo. Para quem usa o Nara Chocolate, por exemplo, é, que está preocupado com alisamento de linhas e rugas no rosto, faz todo sentido você usar linha botânicos. E o VidaCell é um combustível, é igual um carro sem combustível, não vai funcionar. É a mesma coisa para a célula que o vida VidaCell proporciona. Você tem 60 trilhões de células todos os dias, precisando se regenerar e reparar dos danos, se defender de tudo que está acontecendo e manter tudo funcionando, é muita energia necessária. O vida VidaCell é esse combustível extra, para ela se regenerar dos danos causados pelo exposoma. O que, que é o tudo do lado de fora e tudo do lado de dentro, que gera oxidação e faz com que a pele fique cansada de ter que sempre estar no modo regenerar. Então, vida célula dá é esse combustível extra. Isso algumas dicas que a gente vai falar muito mais ao longo da semana. E aí, com essa informação, agora é com você. O que eu gostaria que você saísse desse nosso encontro sabendo é que sim, cada minuto conta. Não existe prevenção. O minuto que passou e o um minuto adiante é uma guerra que acontece contra todas as células do seu organismo para fazer você perder vitalidade, saúde, beleza e juventude. Então cada minuto conta. Qual é a principal diferença entre a linha Junesses para e a linha Juness A linha Lumines, né? a linha Junesses Pa botânicos ela tem uma ação antioxidante. Você oxida, você acaba tendo danos e você envelhece antes do tempo. Então, a linha para botânicos combate essa oxidação e faz você ficar jovem por mais tempo, não te deixa envelhecer antes do tempo. A linha Lúminas, ela tem ação reparadora, ela vai reparar Aquilo que os danos já conseguiram impactar e marcar o seu rosto. Então, modo defender e combater, Botanicals todos os dias. Modo reparar, rejuvenescer, a linha Lumines Spa.